E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson e quero desejar a todos um Feliz Natal, certo? Então, é, que seja muito iluminado a todos, né? um ano novo também E que se tudo der certo teremos muitas surpresas em 2018 Bom, uh, esse vídeo vai ser bem curto, né? como vocês estão vendo faz duas semanas que eu não postei outro vídeo E isso já faz alguns dias que essa rotina, né? É, mas é... Decorrido a, muitos, a muitas funções que estão aparecendo nesse final de ano, né? então sobrecarregou. Mas como presente para vocês, né? já que nós não temos parceiros no canal e não tenho rentabilidade ainda para poder fazer sorteios para vocês, uh, o meu presente, além desse singelo uh, desejo, né? é que a quantidade de likes que tiver nesse vídeo vai ser a quantidade de vídeos que eu vou fazer até meia-noite do dia 31, né? meia-noite do dia 1 que é final do dia 31 de dezembro, certo? Então, como muitos já entenderam, né? se tiver 10 likes serão 10 vídeos, são 5 dias ainda, né? sem contar amanhã, terça-feira, que é provavelmente quando o vídeo vai ser publicado por causa da velocidade da minha internet, né? mas então considerando 5 dias, se tiver 10, vídeo, é, 10 likes serão 2 vídeos por dia. Né? Ou mais vídeos num dia, menos no outro, depende como der E se chegar no limite de que são 24 horas, né? uh, são 5 dias Então a gente tem aí 120 likes né? Se der mais 120 likes, infelizmente eu vou ter que jogar vídeos pro ano que vem Mas se chegar a 120 até mais eu fico muito, muito feliz mesmo tá? E inscritos também então. É um convite para todos também de divulgar ainda mais o canal, certo? Então, sobre os assuntos desses possíveis vídeos, né? Uh, vão ser continuações dos projetos que eu já tenho aqui no canal E algumas coisas talvez relacionadas a essa época E algumas outras coisas que surgirem, né? Mas estou sempre aberto a sugestões de vocês nos comentários O que é mais importante do que eu pensar no meus, nos vídeos e trazer para vocês, certo? Então, se for algo possível eu faço, se não eu comento porque que não é possível ou se é um possível num futuro, né? Porque às vezes, ah, é alguma peça que tem que chegar, alguma coisa e não tem tempo, certo? Então a mensagem era isso e não vai dar mais para gravar vídeo hoje, mas se eu conseguir durante essa semana eu vou colocar mais alguma coisa, certo? Então é isso aí, uh, boas festas a todos e muito obrigado, valeu!